Tá, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do Alexander Harbour, né, que infelizmente estava três meses, né, felizmente estava três meses sendo consistente, não estava gravando vídeo, daí resolveu gravar um vídeo e conseguiu falar um monte de coisa uh, que não faz sentido nenhum, né sobre a questão que é a liberdade alcançada através do avanço tecnológico, que a, que é mais que ele falou também, sobre o algoritmo ser um meio disso e daquilo, daquele outro, e que a gente tem várias outras coisas para ser consideradas e não sei o quê. Bem, também fez uma diferença entre dois tipos de purista, né? O purista ético e o purista utilitário, vamos chamar assim, para facilitar. Deixa eu só pegar aqui a transmissão. E eu vou pegar e mostrar para vocês, a gente vai assistir junto, tá? E a gente vai... Escutar esse negócio aqui junto do Porto. Só que, obviamente, tá aqui o Porto, né? Vamos expandir, vamos colocar também que o Porto é 1.5. Não se assiste o Porto em menos de 1.5. Isso faz mal a cabeça se você pegar e assistir com menos de 1.5. Eu vou pegar então e... E vamos dar play aqui para vocês escutarem. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vocês estão escutando. Fala, pessoal. Fiquei um tempo sem gravar vídeo. Uma ótima notícia. Então, estou criticando um tweet meu onde eu falei Bolsonaro 2022. É, eu estava lá no bar e decidi falar, tweetar alguma coisa sobre Bolsonaro 2022. Aí as pessoas ficaram chocadas e falaram: Nossa, o que, que aconteceu? Hackearam o Alexandre, ele não, é, ele não é antipolítico, ele não é purista. E eu vou explicar aqui é, para as pessoas que estão entendendo errado: meu purismo e meu antipolítico. Então é o seguinte: existem dois. <risos> a gente foi de minha ética, para minha, minha lei, agora para meu purismo, né? A gente tá indo com tudo. Deve ter dado quatro meses. Tipo ah, de purismo? Eu, eu, a gente edita também. Existe purismo que é a favor de, do voto nulo ou a favor de não votar, e acha que o voto é algo errado, antiético. e Esse não é o meu tipo de purismo. meu tipo de purismo é de menosprezar o voto, ou seja, de achar que o voto... Tá, isso aqui é uma, uma distinção importante que o Porto fez, tá? Eu não me considero um purista. Eu já critiquei muitas vezes puristas no, durante anos e anos e anos. Eu não considero o voto per se antiético. <risos> Eu acho que ele tá muito mais pro lado de ser inútil, e assim tem que ser menosprezado, menos porque tem tipo 0,00000 alguns por cento da do poder de decisão, argumento que o Porto vai fazer aqui, e o que, que acontece que é importante ser dito nesse caso. Né? Uh, essa distinção entre os dois tipos eu acho que é interessante. Né? Tem o, mas eu acho engraçado quando ele chama do meu purismo. Né? A segunda questão é, se a gente for considerar o purismo como uma questão ética, né? como uma questão que votar é sempre antiética, eu tenho até artigo de tempo atrás sobre isso, eu teria que considerar que todos os autores libertários que consideraram até algum ponto o uso da política, erraram. O que, que é grande discussão dentro da, do uso da política no libertarianismo é até quando. Autores como Ropa têm um caso no qual é bem limitado o uso da política. Né? A política tem que ser utilizada, digamos, em pequenas localidades, vilarejos onde as pessoas já têm uma cultura alinhada com a ordem natural, então tu só pega e utiliza da política para limpar o caminho para que essa coisa possa, então, oficialmente, digamos assim, uh, vir à tona. Qual que é a importância disso daí? A importância é que tu vai ter toda a estrutura política não sendo o vetor de mudança, não sendo o meio pelo qual tu vai fazer a mudança, e sim vai ser o, o método cultural. O que, que a política vai fazer? Ela só vai se nulificar. É, digamos assim, ó, tu não precisa convencer ninguém, tu só dá o um carimbaço. É Essa que aí seria a ideia. E tem gente que utiliza mais da política, que daí começa a entrar os gradualistas, né, Começa a entrar pessoas que usam camisa do Partido Novo, o gordinho lá do, do Ocidente em Fúria, putaço, porque quem não vota no micto é comunista e tem que ser tratado como tal. Né, e tem gente que vai pegar e dizer... Não, não, tu não pode pegar e considerar o voto como uma ferramenta de mudança, porque não é. Não é tanto no sentido de libertarianismo quanto no sentido de uh, vias práticas pra ti. Mas também tem um ponto mais importante, que é tu tem que menosprezar a política como um todo. E isso seria o, o voto em si. Então, em certo grau, eu e o Porto estamos até que alinhados nesse ponto. Detalhe que eu não me chamo de purista, tá? Eu, tipo, os motivos são um pouco diferentes. Deixa eu só ver aqui que chegou alguém. É insignificante. não é significante o suficiente para ser ético. ele não é significante o suficiente eu... para ser, é ser errado. Eu não ligo se você vota. E eu, e eu torço para que milhões de pessoas votem no Bolsonaro e não no Lula. Então, vou explicar aqui. É, que o Bolsonaro é o menos pior, não é novidade. Eu já falei isso várias vezes, já falei várias vezes que ele é o político que tem uma defesa maior do livre mercado, é, de, ou de coisas realmente que ajudam mais o livre mercado do que os outros políticos. E isso não é uma defesa do Bolsonaro. Não estou falando que o Bolsonaro é libertário, não estou falando que eu defendo, que eu sou a favor dele. Tanto que, por exemplo, é para deixar isso bem claro, se tivesse uma lata de lixo e o Bolsonaro, eu, acho, eu, eu votaria na lata de lixo. Se a, se a lata de lixo fosse um candidato à presidência, eu votaria na lata de lixo. Só que não é. Então, o, do, entre o Lula e o Bolsonaro, o Bolsonaro é o menos pior. É, é, eu já falei isso em grupo de purismo. Tem alguns puristas que transformam o purismo num... Tá, vamos lá, sobre essa questão do mais ou menos pior. Uh, sim, existem políticos uh, menos piores, existem políticos que não vão pegar e expropriar tudo. O detalhe que eu sempre digo é, não adianta tu querer vir com essa mentalidade de vou voltar no, mesmo, no menos pior. O gradualismo nunca vai ser uma estratégia. E Então, por não ser uma estratégia, não pode ser viável. Por quê? Porque o gradualismo, primeiro, ele não é de graça. Tu tem que tirar pessoas capacitadas do mercado para fazer o gradualismo. Ou tu acha que o assessorzinho, o, o que sabe direito, o cara que faz marketing, né, toda essa galera vai surgir do zero o pessoal que faz a administração da campanha, né? tudo isso aí vai surgir do zero. Essa galera não existia, daí quando o cara fala assim, vou virar político, essa galera manifesta assim, do ar, né? surge do nada, e aí faz parte da política. Né? Daí entra pra política. É assim que funciona? Óbvio que não. O que acontece, claramente, é que essa galera é puxada do mercado. E normalmente são pessoas, os assessores pelo menos, né? ainda mais nesses partidinhos de ai, olha como a gente é limpinho, bonitinho, né? cheirosinho, eles vão fazer o quê? Vão puxar muitas vezes alguns dos profissionais mais qualificados, se eles puderem. Por quê? Porque, infelizmente, a política não segue preço de mercado. Simplesmente o cara vai oferecer qualquer coisa, normalmente um valor bem acima, porque não é do bolso dele. Ele não necessita gerar valor para pagar o assessor. O, esse dinheiro já é uma verba de gabinete, já está ali, assim como a verba paletó, auxílio moradia, auxílio transporte, né, uh, auxílio qualquer coisa. Então, tu vai ter um valor que tu vai jogar para a galera. Vai ter gente que vai pegar e dizer, não, eu vou ter a estratégia de minimizar o máximo possível o quanto que eu vou pegar e chamar para o meu gabinete. Beleza? O cara vai só chamar... 4 ou 5. Tem gente tipo o Palio Focos que já falou que vai chamar todo mundo. Claro, ele fala uma hora no post da comunidade dele que vai usar o mínimo possível e depois fala em vídeo que vai usar tudo. Então, não acredite em nada que o Cogos fala, né? Porque ele até falou que se ele virasse candidato era pra dar um tiro nele. Tem que atirar nele. Então, complicado o negócio. Mas o que o Porto tá falando aqui, no caso de, ah, existe política menos pior Existe. Existe o político que é menos pior. O problema do político menos pior, ou na estratégia de votar nele, é que no longo prazo tu vai ficar investindo no Estado, né tipo, na solução política, e tu não vai focar na solução real. Se tu ficar naquela ideia que, não, o Bolsonaro é menos pior, então se o Bolsonaro for eleito, eu vou pegar e vou ficar vivendo a minha vida de boinha aqui, porque não é PT, né, nossa, kkkkk, escapamos da Venezuela, kkkk, dá tudo certo. E daí quando chega no último ano do mandato do Bolsonaro, Aí tu começa a entrar em pânico porque tem que votar e que não sei o que, e fazer campanha, senão o Brasil acaba e é pra ontem, minha vida acabou, eu não tem mais perspectiva nenhuma, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que comer meu cachorro, meu gato, minha mulher, meu, sabe? Vai ter que comer tudo, vai ter que dar um jeito. E o cara vai atrás de tudo isso no último ano. Por que, que o cara não aproveitou o momento do menos pior e se precaveu pro pior? Esse que é o ponto. Porque quando tu vai no menos pior, tu fica anestesiado. Esse aqui é o problema, isso que eu digo pra galera, parem de ficar dependendo de político, parem de mamar político. Se tu tá no menos pior, se tu tá no cara que libera isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tá aqui embaixo, algum tempo? Deixa aqui, aqui no lado. Se tu pega e depende de um cara pra liberar isso aqui e tu achar que tu tem liberdade, né, se tu depende de um cara pra liberar isso aqui pra tu achar que tu tem liberdade, tu tá fudido. Como eu já disse, CAC hoje em dia, caçador, tirador, colecionador, não tem liberdade, não é livre. O CAC é só uma permissão do Estado, foda-se, só isso. Te ajuda a treinar, te ajuda. Mas isso aqui, ó, marteladinha, martelaço, você sabe o que é isso aqui, né? O EPI. Marteladinha, vai embora. Daí tu vai dizer o que não, daí eu vou pegar e usar minha G2C com bala NTA, que eu vou lá, tiro na frente do puteiro, quando eu tô passando na frente do, com o meu opalão, se líder, com quatro anão e dois travestis no banco de trás. Daí isso daí vai mostrar pro, pro STF o que é que manda, né? Tu vai dar uma de Roberto Jefferson agora. <risos> vai fazer essa daí Capaz, né? Então, não eu, Só porque isso aqui existe não quer dizer que tu tá safe Só porque alguém liberou isso aqui não quer dizer que isso aqui Não pode ser tirado de ti, principalmente da forma que foi liberada Que foi, tá com um no quê? Tá lastreado nisso Ó, A caneta colocou, a caneta tira Então o que acontece? Vai ter gente que vai comprar a G2Czinha Com bala nta assim como eu fiz, né? E vai treinar Vai ter gente que vai comprar a G2Czinha com bala nta E vai achar que o cara agora consegue peitar o estado Tem gente que pensa isso que, Ah, porque daí todo mundo se junta o Cogos falando, porque se o Lula ganhar, ele dando a entender, né, que, ah, porque a gente vai fazer isso, isso é loucura. Isso é loucura, isso é burrice, na verdade, não é só loucura, é burrice, além de louco, é burro, né. Se fosse louco, inteligente, pelo menos a gente tá um lugar melhor, mas assim, ó, por que isso é burrice, no caso? Porque tu acha que o cara que tem recurso para comprar isso aqui, que normalmente trabalha, tem uma família e tudo mais, sem essas preocupações, normalmente, não tô dizendo todos, sabe? Tá? O cara vai jogar isso tudo fora porque situação política, ah, não, o cara pega, de um jeito, se livra da arma, vende ou entrega para os armamentos de uma vez, vende o que ele tem, vai embora do país. Esse que vai ser o foco. Então como que tu vai ter um contingente? A gente não tem quantos, quantos milhões de cargas a gente tem? 2 milhões? 1% da população brasileira? Qual que tu acha que tu vai, com, sabe, com todo mundo com G2C, bala Limpia, vai ganhar. Então, existe o menos pior? Existe claramente existe, o problema é que se tu tenta colocar a tua fé, tuas forças, o planejamento que, ai, ai, por favor, menos pior você tem que ganhar, por favor menos pior, ganhe que daí a minha vida está salva, se tu tem essa mentalidade, tu já tá fudido, se tu depende de um menos socialista para tu não se fuder no socialismo tu já vive no socialismo, tá Bolsonaro é o menos socialista não tenho dúvida disso. Só que ele ainda é um socialista. O fato que tu depende dele mostra que você mora no socialismo já, tu já vive no socialismo. Ah, mas fora o Brasil. Não, não é uma questão de território, per se. É uma questão de como você está, né?